Olá, eu sou o professor Emílio Júnior. Neste vídeo eu vou conversar com vocês sobre alimentação. O que, que eu tenho utilizado para poder conseguir ganhar massa, magra, energia para fazer os treinamentos, seja em casa, na academia ou no parque. Mas antes você tem que sempre procurar um nutricionista e ter a liberação do seu médico, não só para a prática de atividades físicas, mas para a sua alimentação. Vamos lá! A primeira coisa que você tem que entender é que você precisa saber o que você quer. Parece simples, né? Ah, mas eu quero, quero malhar. Tá, tudo bem. Malhar, todo mundo quer. Treinar, ter saúde, todo mundo quer. Mas eu preciso saber e você identificar o que realmente você deseja. Você quer emagrecer? Você quer manter o corpo como você está hoje? Você quer ganho de massa magra? Você quer ficar muito musculoso ou musculosa? Então, isso tudo vai depender dos seus objetivos. E o mais importante, você tem é, aquela, aquela fraqueza, aquele desânimo. Isso aí é falta, às vezes, de um carbo de um carboidrato, para te dar aquele, sabe, aquele pique. Então, tem que entender. Vai lá embaixo nos comentários e aí você vai colocar quais dessas opções é que você está passando hoje. Porque aí, eu nos próximos vídeos, eu vou poder comentar sobre cada um de vocês que colocaram lá. Aí fica mais fácil. Mas vamos falar da, da receita de hoje. A minha receita, eu faço uma vitamina, que ela além de ser proteica, essa vitamina tem me dado muita energia na hora de fazer o treinamento. Eu utilizo, se eu não me engano, quatro, quatro ingredientes, leite, leite, depois eu vou colocar a foto aqui do lado, que é para você poder visualizar, você vai vendo a foto aí, eu utilizo leite, eu utilizo banana prata, eu utilizo também é, farinha neston. Muita gente vai falar assim, ah, mas farinha neston, tem açúcar, tem... Mas é um hipercalórico também. Então eu utilizo a farinha neston e utilizo o mamão. Mamão, aí o mamão da tua preferência. Aqui no estado onde eu estou... Eu utilizo uma mamão papaya, então eu vou na central de abastecimento, compro lá uma mamão papaya. Eu gosto pra caramba desse mamão. Como é que é feito essa vitamina? Eu pego um copo de 400 ml, um copo de 400 ml, encho de leite, coloco aproximadamente três bananas para tamanho médio. Se for aquela banana grande, aí você pode utilizar até duas bananas, que eu acho que dá legal. Então, um copo de 400 ml de leite, três bananas pratas médias ou pequenas ou duas grandes. Utilizo o amendoim. Ah, mas quantas colheres de amendoim? Aí vai depender do teu gosto. Por que eu falo do seu gosto? No rótulo, Lá do, do saquinho de amendoim, né? Vem quantos, quantos gramas de proteína tem a cada duas colheres. Então, você vai poder fazer um cálculo ali e saber quantos gramas de proteína você gostaria de colocar nessa sua vitamina. Eu, geralmente, coloco duas ou três colheres que eu gosto do sabor do amendoim. Eu acho que fica gostoso. Então, eu coloco lá duas a três colheres de amendoim, colheres de sopa. Não precisa ser aquela colher de arroz, tá? Colher de sopa. E uma mamão, uma mamão papaia, metade de uma mamão papaia. Descasca, tira a semente, joga metade de uma mamão papaia, joga aí umas três, quatro, quatro cubinhos de gelo e liga o liquidificador, deixa bater ali. O leite vai ficar bem, bem denso. Aí vem a questão da farinha lática, porque que lá estão, se eu não me engano? Depois eu vou ver ali o nome e vou colocar para vocês direitinho, para ficar tudo direitinho. Vamos lá. O que que eu faço? Por que eu não ponho a farinha antes? Porque eu prefiro, eu gosto de sentir aquela, aquela crocância da farinha. Ela tem, ela tem assim, ela é muito gostosa. Então o que, que eu faço? Eu ponho por último. Eu bato tudo, aí depois eu pego lá quatro colheres dessa farinha, jogo no um liquidificador e bato. Não bato muito, jogo no copo e bebo. Geralmente eu bebo esse tipo de vitamina, faltando aí pelo menos uma hora e meia a duas horas antes do meu treino, para que eu consiga fazer a digestão e quando eu for fazer o treino, seja na academia ou em casa, ou mesmo uma corrida, enfim, o que eu for fazer, que eu não tenha refluxo. Então isso é muito importante, muita gente acaba de comer, não tem nem 30 minutos e já vai direto para o seu treinamento. Não é aconselhável, deixa você fazer a digestão, deixa o seu, o seu estômago fazer a digestão, deixa o seu intestino trabalhar, aí sim. Passado esse tempo aí de uma hora e meia, podendo chegar até duas horas, aí você vai lá, faz o treino com toda a força. Meninas, vocês que querem ter bumbum, coxa, fazendo um hipercalórico, claro, já vou avisando. Professor, mas vai me dar barriga? Tudo vai depender da quantidade e é uma balança, tá? Se você ingere muita caloria e treina pouco claro que você vai engordar, se você treina muito e ingere pouca caloria, claro que você vai emagrecer, é simples assim, então você tem que ter uma balança, você tem que entender que você tem que ter um treino elevado uma ingestão um pouco mais baixa de caloria, para você conseguir começar a modelar e não vai ter o risco de criar a barriguinha. Então, eu te peço que você vá lá embaixo agora nos comentários e coloque quais são os seus objetivos, porque aí eu vou trazendo vídeos com várias receitas que eu faço, que eu gosto e que estão me dando resultados reais, tá bom? Muito obrigado por você assistir a mais essa dica aqui do professor Emílio Júnior, é o que eu uso no meu treinamento, então eu sempre falo para vocês, procure sempre um nutricionista profissionista ou um médico. Muito obrigado, até nosso próximo encontro.